Bem né, gente, bom dia, bom dia a todos. Nós estamos aí manhã de domingo do dia 13 de outubro de 2019, aqui ainda em São Simão, São Paulo. Olha só, estamos aí nessa pousada que você está vendo aí no vídeo. Vou mostrar um pouquinho aí da frente da pousada agora, para você que se um dia visitar São Simão. Okay. recomendamos aí o trabalho, né? Recomendamos aí. O local é muito bom. Aconchegante, pessoal. Muito gente boa. Olha só o ambiente aqui, ó. Isso aqui é praticamente é a entrada. Ó. Olha só. Pousada. Pousada alfa é o nome, olha aqui. Um lugar bem aconchegante aqui, essa, um lugarzinho bom para ficar na frente, descansando. Pessoal simples, mas gente boa e praticamente bem com Uma educação muito boa aqui. Olha aí. Pousada Alfa, né, é o nome Daqui a pouquinho estaremos indo embora Para Ribeirão Preto de novo Vamos caminhar um pouquinho aqui Isso aqui é a frente O pessoal pode ficar tranquilo aqui não vou filmar lá dentro, lá porque não pedi autorização para o pessoal. É uma belíssima opção para você, se vir em São Simão, ficar nesse lugar aqui. Ó. Um lugar tranquilo, barato, precinho ótimo. A placa lá em cima. A cidade é muito gostosa, né? Mas é igual eu estava comentando com o pessoal aqui, que deixa muito a desejar lugar onde a gente fazia as refeições, né? Restaurantes aqui, parece que tem apenas um restaurante e a qualidade de atendimento é péssima, né? Que tem a pousada que faz um ótimo trabalho, tem um restaurante de incompetente. Inclusive a cidade não merecia uma... Uma, um atendimento daquilo lá, que tivemos ontem à noite, eu não vou citar o nome da empresa, tivemos ontem à noite, à noite para comer uma pizza nesse lugar, e o restaurante tem a cara de pau de cobrar, cobrar música ao vivo, né, 10 reais de cada pessoa que estava na mesa, pelo menos se cobrasse 10 reais, a mesa ainda seria aceitável, né. Mas é Brasil, né? A gente não pode reparar que pilantra tem demais por todo lado. Mas, de compensação, tem gente trabalhando honestamente, né? Essa pousada aqui eu achei muito bom. Muito aconchegante. Se você vir um dia pra cá, se você viajante aí que estiver vendo esse vídeo, é a nossa recomendação, tá bom? Olha lá, pousa, pousada alfa. É meio de manhã cedo, mas eu estou enroscando aí na hora de falar pousada, né? Alfa. Um lugar barato e bom para você ficar aqui em São Simão. Vamos dar um passeiozinho aqui ainda para mostrar tudo. As plantinhas aqui, ó. Muito bem montada essa frente aqui, né? muito bom gosto, conversei com a proprietária hoje de manhã, uma senhora muito gente fina, olha só, alguns lugares aí para o pessoal descansar, ficar tranquilo, lá você pode ver mais o portão, lugar tranquilo, dormi, descansei bastante, muito bom. Olha só, muito bem construído, muito bem projetado. O pessoal está de parabéns, pousada Alfa de São Simão, muito bom, parabéns mesmo aos proprietários. Parabéns pelo atendimento também, né? Escadaria de primeira, sistema de segurança muito bom, poucos lugares cuidam da segurança dos seus clientes. Mas o pessoal aqui faz questão, olha aí. E aqui fica pertinho aqui também, né? Um local que passa a ferrovia. Inclusive está apitando de novo aqui, ó. Vamos ver se a gente pega daqui. Olha lá, daqui você pode ver o trem passa. Tem pessoas que não gostam, né? Mas... Deixa eu ver se a gente pega aqui já deve estar longe pelo jeito né? olha lá, aquela ponte lá em cima acho que não dá para pegar daqui né? eu achei muito bonito essa decoração aqui da, da frente e essas flores eu gosto demais de imagem, natureza acho muito interessante quando a pessoa dá prioridade para as coisas de Deus né? local cheio de verde, cheio de vida onde tem verde tem vida porque tudo é criação de Deus, tudo foi Deus que fez, né? Olha só: tapete com o nome da empresa. Olha só: muito bom. Legal mesmo. Olha lá o trem né, gente. ó. Oh. Vamos ver se pega aqui, ó. Você tá aqui dentro a pousada, você pega lá em cima. Olha só, não sei se tá pegando aqui. Tá numa situação bem ruim para ver. Olha lá, tá pegando, ó. Interessante, né? O local tem bastante espaço aqui, né? Finalmente o pessoal que hospedado, olha lá, bastante espaço, uma empresa bem organizada. Infelizmente nós vamos ter que ir para Ribeirão Preto agora, né, mas pela, pelo meu gosto ficaria o dia todo aqui. Mas nem sempre é pelo nosso gosto. Um abraço a todos, nós encerramos aqui direto de São Simão e até a próxima. Olha aí, gente, para quem gosta da natureza, para quem é amante das coisas de Deus, a belíssima natureza que Deus deixou, olha, olha aí, ó, que beleza. Panameira, água correndo. pequeno aqui é um riacho, bem no, bem no meio da cidade, ó. muito mato aqui do lado, mas isso é quase normal, né? Esses, esses lugares assim é difícil manter o zelo certo. Mas eu gosto de ver água correndo, olha aí. É a natureza em curso. Muitas vezes a, a mão do homem é atrapalhando, mas vai se fazer o que, né? E o sol pegando, olha aí, olha aí, ó. olha como é que está o sol. A gente está pegando. Deve estar tá quase 30 graus aqui em São Simão hoje. Olha aí, gente.